E aí rapaziada, estamos começando mais um episódio de Resident Evil Beleza, rapaziada. Simplesmente temos que salvar a Ashley, que está presa naquele quarto onde a luz vermelha está piscando. Rapaziada, o Leo já está preparado para isso. Já estamos com a nossa sniper preparada e vamos, vamos direto para o assunto, tio. Ó, oh, chuta, bica, Não, Ô Leon, vamos bicar essa porta aí, pelo amor de Deus. Se inscreve aí, tio. What's the news on our friend? Oh, Leo. Atiscar, Ele não está me deixando fácil. sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Oh, milionário. Is that so? You know, I'm at Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Pode yeah. ser cara profissional em cada we'll see. Não tem que na sala do tempo, ó. <risos> rapaziada, aquela carinha cheia de cicatriz ali, o Leon vai meter logo mais três cicatrizes nesse Loki. Beleza, rapaziada, já estamos aqui em controle da situação com o nosso senhor amigo Leon. Rapaziada, os caras já estão gritando lá embaixo, hein? Vamos se ligar, Leon. Desce lá embaixo rapidinho e... e vamos mostrar pra esses caras como que funciona a tabuada do 18. Dá logo voador no olho. Como que é o negócio? O cara tá, tá, tá xingando o Olha isso, Leon. Ó, a nossa cruz aí, né? Mostra. Olha seu Loki. Vira de olhinho. Tá vendo? Rapaziada, ó. 1300 no bolso do Leon. É legal, hein? Legal. Vamos devagar aqui. Essa parte tem que ser altamente calculada, hein? Eu trabalho nesse aqui. Oh, meu Deus. Duas cabecidas e o cara cai sincronizado. <risos> oh, Leon. O Leon curtiu, hein? O Leon adorou isso. Vai, rapaz. Rapaziada. O cabelo tá com umas perninhas loucas aqui, hein? Vai tomar no caneco. Oh. Tá rolando um O QUÊ? Oh! Olha! Rapaziada, armadilha! Vira, Leon! Pelo amor de Deus, hein! Rapaziada, oh meu Deus, vamos mostrar esse compreta pros caras! Mostra pra ele, apresenta! Oh meu Deus, olha! vou ficar ligado, hein! Ó, oh, tem um lock aqui, hein! Ó, oh, cadê? Não oh, onde é que tá esses locks? É, vou aprender a voar, tio! Vou aprender a voar! Mostra, Leon! Pus aí nele! É, três juntos! Oh, meu! Oh, Leon, pera aí, tio! Peraí. Oh, Leon! Oh, Leon. Oh! Olha! Oh, Rápido, Leon! Oh! Ah! Rapaziada, é um cara tá tio! Oh, meu Deus! O cara já deu, ó! Oh, tá dando um outscore Coronel. Né? Oh! Oh! Leon! <risos> <risos> Rapaziada, vou ter que tomar uma turbo, tio! Ó, oh, Combina com essa daqui! Rapaziada, essa daqui é a mais forte que tem! Vai lá pro máximo, tio! O Leon curte! Olha! Oh, Acabou a munição, você não me fala nada, Leon! Vamos avisar, Leon! Rapaziada, é pistolinha, tio. Ah, meu Deus, você bancamos as balas aqui, o negócio tá ficando feio. Ó, tá no joelho desse Loki? Beleza. Olha o Zói, já era. Ó, Joinho, Joninho, Joninho. E vem que esse joelho Loki? Ó, tio, vamos morrer. Ei! Rapaziada, não tô curtindo nada essa parte do game, hein? Muito foda! Os caras estão mal criados! Tá hard o parado! Tá hard. Beleza! Pegamos nada mais, nada menos que uma granadinha do amor. Vou começar a juntar essas granadas aqui, mas né? a gente vai precisar para o chefe, hein, tio. Os caras é perigoso, são mal educados e descomportamentais para com o Leon. Rapaziada, Momento de reflexão. <risos> é, essa porta aqui só pode. É por aí, por aí. Beleza, virando aqui, outra porta, tio, vale isso. Beleza, já avistamos aqui, pode ser uma armadilha, hein. Vamos ficar ligado, hein, Leon? Dinheiro no chão assim. Ô, oh, meu 3 mil, hein? O Leon curte, hein? Deixa 3 mil assim nada. Rapaziada, põe um pouquinho. Foi nada engraçado. Dá like o, meu, o Leon já tá com o sensor aranha, hein? Ó, oh, o Leon tá ligado. Não Oh não! Oh, que desgraça! dá abraço. Oh meu Deus! Oh! Been a long time, comrade. Como é que ele Krauser. I died in a crash two years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got on quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. Oh! Olho, oh, isso fura ele, Leo. What do you want? <laughs> oh, The sample saddler developed that's all. sabe. Oh, I needed her to buy saddler's trust me, like you. I'm American. Rapaziada, dá mortal, Leon. isso, Leon caiu mais massa, hein? Deu mortal, Leon. Rapaziada. É o Leon, tio. You got her involved just for that? Oh! oh. oh meu Deus. Isso, Leon. Ai, ai. ai, seu Loki. Olha o que o Leon fez. Cicatriz nova, seu Loki. Uai! Nossa, Leon! Que torção abdominal, hein? Peraí! Yeah. Uh, all for umbrella sake umbrella? Almost let it slip enough talk die Ué? Posseado, vale isso? Ixi! You may be able to prolong your life, but it's not like inevitable death, is it? A tá curtindo nada você desse cara um aí, não. More um é me the reason why you're here. Maybe some other time. Oh, meu Deus, vai sair fora de novo, Tazia. Olho, oh, faz alguma coisa hein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 a moment, Seu aqui! Oh, oh. <risos> Enjoy the fun! Rapaziada, o cara vai zoar nós, hein? Vamos ficar espertos que o cara vai zoar o Leo. Meu Deus! Beleza, rapaziada. O único caminho é esse aqui. É a verdade. Desce tranquilamente de boa. Revisando o local. <risos> Nada de interessante, hein? Beleza. Rapaziada, vão com amor e com calma aqui, hein? Rápido! O quê? Oh, vai deva... Laser! Oh, Leon! Oh, Leon! Vamos se ligar! Ah. É agora, Leon! Oh! Ah, ah, ah, ah. Como que é? Ah. Vai, Leon! Oh, meu Deus! Ah. Tá de boa, tio! Ah, ah, ah, ah. E aí, Leon? E agora? Vai tomar no caneco! Vai, vai! Olha, oh. rei! Hey? Ah. Nossa, Leon! Meu Deus do céu! É acrobata demais esse cara, tio! o botão aqui, perto do botão, pelo amor de Deus. Ei, co oh, como é que é o negócio? Não tô lembrado, não. Vai pertinho, vai, Leo. Não, calma. Como... O quê, Leo? Oh. Ué! Rapaziada, se ele se ligou no Leo, né? Ai, delícia! O cara é altamente profissional nessas acrobacias, tio. Nossa, meu, você deu um trono, hein? Senta no trono aí, Leo. Ó, oh. oh, ganhamos um, um diamante grego aí. Ó, oh, charuto cubano e tudo mais. Cruza a perninha e vamos fazer uma foto para comemorar essa situação do amor, hein? Depois dessa acrobacia profissional... Oh, meu Deus, dá tempo para descansar, Leon. Pelo amor de Deus, hein, Leon? Os caras cortam seu barato mesmo, hein? Oh, meu Deus, tem um negócio brilhando gigante aqui ó dentro do seu olho, Leon. Pegou um cocar Oh, meu Deus, o, o Leon adora essas cocadas, tio. Olha, cai, cai, cai para trás. Rapaziada, estamos descendo um laboratório altamente sinistro, porque o não tem medo desse elevador redondo, não, de A gente desce mesmo, na moral, tudo na tranquilidade. Beleza, ali, atrás da escada, nós já tá ligado. Atrás da escada evil, ó, tem como entrar? É nóis, ó, Plantex mais Esmeralda Verde, gregamente, hein. Vamos ficar esperto, rapaziada. Tá usando uma aguinha meio estranha aqui. Não é muito bom ficar ali, hein. Cólero, cólera. Tétano, Leptopiris, Nelson e tudo mais. Vamos ficar espertos. Oh, meu Deus, o cara do Paraguai já tá aqui, tio. Sim. Beleza, tá rolando um jornalzinho. E o cara do Paraguai. Vamos trocar ainda, um né? Beleza, já estamos profissional a batalha. Tem uma porta gigante aqui. Porta gigante Resident Evil. Você já tá ligado. Beleza, rapaziada. na uma plantinha aqui avistando de graça. Assim, tão fácil. Significa... Treta. Treta, sim. Beleza. Rapaziada, o único caminho é esse aqui, o caverninha tá ligado nas cavernas. aí, como é que é o negócio? Rapaziada, tá rolando um xadrez Nelson ali, hein? Simplesmente sinistro, hein? o Número 1, um, 2 e 3, já programado pra você se ferrar. Mas o Linho curte essas aventuras. Vamos investigar, é claro! Rapaziada, ó, ó. O negócio da Ashley aqui, Oh meu Deus do céu. O que? Oh, rapaziada! Ai meu Deus! eu deu um churistópolis. Sai, Leon! o tamanho disso! Não! Oh, rapaziada! O que, Leon? E aí? Bica é isso, bica. É Isso? Ô, oh, meu, já bicou? Estamos... Ah, saiu fora já Olha, tem o botão aqui Mas ficou é o negócio para trás, hein Achou! O quê? Oh. Sai, Leon <risos> Oh, meu Deus do <risos> céu Bandia, adoro plantinha Bica, volta Oh, meu Deus, o cara pula alto, tio Oh, meu Deus Fazer a atmosfera preta, hein Ai Leon, é Tá tranquilo, Leon É eu e você Ai, vai! <risos> Entra na porta e abre Não abre, tio Ah, meu Deus, tem o botão aqui, né Onde é que é o negócio, Leon? Rapaziada, tem que bicar o botão, hein. O Leon... oh, ai, ai! oh! Oh! Morreu, Morreu! Oi, oh, é morreu. Rapaziada, ah? morreu. Ele morreu. Oi, oh, é morreu. Oh, Rapaziada, morreu! Oh, morreu. Ele morreu. Fodeu! Ô oh, Leon! Volta Leon! Oh! Rapaziada, de frente! Ô oh, oh, Leon! Rapaziada, é, bica esse botão, bica! Beleza. Como é que é o negócio? Não tô lembrado não, rapaziada. É, tem, tem dois botões de um. O cabinei não lembro onde tá o outro não. Ah. Oh, olha lá! Olha Ô oh, Leon! Ô oh, Leon, to, to, toma logo um coscar aqui, aí. pelo amor de Deus, hein? É... Ah. Pega essa herbalife! Vou vamos tomar esse aqui né? é o primeiro que a gente viu Beleza rapaziada, tem, tem que que rolar o botão grego. Oh, Leon! Oh, o cara tá lá em cima hein Leon, vamos, vamos ficar esperto tio O cara tá de plantão ali hein Rapaziada, rola um botão ali, beleza Ah oh, meu deus, sai oh. rola um completado aqui Vamos a esquerda Ah oh, mas olha, Leon Ai, Bica Isso Rapaziada, como é que é levar? 20 segundos tio, tá de mano? Oh, não, não. Rapaziada, o cara não quis abraçar não tio Ô, Leo! Abraça o cara de boa! Eu Pode Vamos tomar mais um chimarrão aqui, tio. Ô, meu Deus, combina essa árvore grega aqui. Nossa Na... senhora! Vamos lá, Leo! Fazer muito trabalho. Primeira, primeira parte suada, mas passada. Ah, caiu! Uhum. Beleza. Ó, ó, bombinha do amor. Vap! Pera, tá rolando o botão aqui, tio. Onde é que é o botão? Oh meu Deus, cadê o tiozinho vai aparecer Leon? Ele... Tá cagão. A gente vai ter que passar aqui e o tiozinho vai aparecer. Vai tomar no caneco! Beleza. Oh meu Deus! Ai! Oh meu Deus, ele já chega no soco tio! Ai Leon! Oh! Ali, ali, voltaram atrás desse loco? Oh, não é ele não Leon! Não mexe! Ah, ah, não mexe com ele não tio! Rapaziada oh. do cara, é tava altamente pressionando! Ô o que você fez, Leon? Chutou eh, um delegácio. Beleza, achei uma munição, hein. Oh meu Deus, a munição de arma podre. <risos> Rapaz, é, precisamos de mais botão. Mais botão. Procura aí, meu. Ué, oh, até tem um segundo para respirar, hein. Curtir, curti. Ô <risos> oh, Leon, calma aí, hein. Deve ser pra esquerda. Oi, oi, oi, oi. Oi, oi, Ai, Juli, calma aí. Oh meu Deus. Isso aí é por sofrimento. Rapaziada, deve... é... Onde é que tem esse essa outro lado grego ali? Achou! olhe Leon, ele cai do céu! Oh, esse aqui já foi já mexeu. É para a direita, é para a direita. Entra, ali Isso! Agora para a esquerda, ali Aqui, tio, tem, tem um negócio aqui. O oh, botão verde ali. Inspira, ali Entra! Oh, meu botão tá aqui, tio. Oh, meu Deus. Passa. Dá abracinho, um dá, tio? Quase até que abraçar ele, tio. Abraçar ele. Abraça esse Loki! Oh! Um Abraça! Ó, oh, Leo! Nossa, Leo, você gira mesmo, hein? Vira, Leo! É aqui. a portinha? Vem por... Oh! Oh, não! Oh! No! Onde que é a porta? 8 segundos, Leo! Oh, meu Deus, 6 segundos, hein, Leo? Oh, tá, tava fácil, tava de boa. Eu tava só fingindo. Ah, ah, ah. Beleza. Rapaziada. Já rola um botão aqui dentro do nosso zóio. Beleza, abrimos a escortilha do amor. Oh, meu Deus, rapaziada Oh, meu Deus, ele tá virando versão Butterflies Butterflies, Leon Oh Beleza oh, e aí? Ô oh, meu Deus, tem tanto lugar pra ir, não? Oh, Jato, botãozinho Não. Oh, Leon, escopião Olha que buraco, tio é, entra... <risos> O buraco do tatu é nosso, tio, é nosso É bom que você saia rápido, Leon Oh, meu Deus do céu Como é que é o negócio? Oh, Leon é. Rapaziada, aqui, ó, um Botão do amor, beleza Oh meu Leon desviou, hein? Você desviou, Leon. Curti essa, essa tua atitude. <risos> que atitude! Rapaziada, buraco do tatu. Vamos de boa. Vira de boa, isso. Achou! Oh, de boa! Tô de boa! Ah, tô de boa, Nunca de... é negócio! Ô oh, Leon, onde é que era aquele lugar que a gente abriu? Não sei. Fala pro.. Ô oh, meu, é aqui! É aqui, Leon! Oh, 30 segundos, hein, Leon? É sim. Vamos ver se bab... oh, é o cara mesmo. Beleza. Esquerda, direita, vou pra esquerda de novo. Oh, meu Deus, a portinha aqui. Ah, tá. tá de boa. Rapaziada, o que.. Oh. Oh. <risos> tá tranquilo. Como é que é o negócio? Uou! Oh, rapaz, você viu o do Leon? Oh, meu Deus, esse cara tem que jogar na NBA, hein, tio? Vamos ligar, hein, meu. Ó. Oh. Rapaziada, essa aventura tá ficando suadística, hein? Ô, oh, meu Deus, coletânea. Adoro coletânea, hein? Ó, oh, claque, claque, claque. Rapaziada, momento reflexão. Rapaziada, primeiramente aqui, ó. Escopeta. Vamos meter as balinhas nela, pelo amor de Deus. Segundamente, vamos equipar a minha. caverninha está com pressentimento.